Oi pessoal, então hoje então eu tô aqui respondendo a pergunta da Lourdes, né? Lourdes Costa, Ó, boa noite, cheguei do trabalho ainda agora. Gostaria de, se for possível, Sheila, ou Rodrigo, né? Que possa me ajudar na impressão do busto. Então, o busto é um manequim que eu disponibilizo no YouTube, né? Eu peguei a ah, um molde na internet, né? E coloquei ele em tamanho real, dou todos os créditos à artesã, lógico, né? Tá lá, tudo. Não mudei nada. Usei o programa que eu uso para fazer os meus moldes e coloquei ele no tamanho 4 tamanho de roupa, tamanho 4 né? Para cachorro. É um molde de alfineteiro que está lá para o pessoal baixar, né? Na, no príncipe. E eu somente fiz isso, né? Coloquei ele no tamanho real. Então eu, eu disponibilizei nos grupos, né? Se acaso quisesse ir lá no youtube onde eu, eu ensino a fazer e baixar então tá daí ela disse que não tá conseguindo colocar no tamanho real né no tamanho certo então lourdes vamos lá então tô aqui né o vídeo é esse aqui faça você mesmo seu manequim expositor aqui eu falo né porta alfinete o que eu fiz eu tirei o molde usei o programa que eu uso para fazer minha modelagem de roupa pet passei ele para o programa e coloquei ele em tamanho maior deixei ele maior no tamanho que dê para uma roupa pet tamanho 4 essa roupa que está no, no manequim é uma roupa tamanho 4 então eu... ok gente então foi isso que eu fiz aí eu coloquei aqui ó você vem mostrar mais aqui no vídeo e aqui ó nesse vídeo eu faço passo a passo tal tal tal tal baixe esse molde aqui você vem aqui no link e já vai abrir, ó. Pode ver que eu deixei, eu dou os créditos à artesão, ó. Foi essa artesã que fez esse molde. Eu simplesmente coloquei ele em tamanho real, porque ele é um porta-alfinete, ok? Então, aqui eu não tô violando direitos autorais nenhum, simplesmente, né, coloquei ele no tamanho ah, de uma roupa tamanho 4 de cachorro pra, pra você estar utilizando, né? Então, também não tô vendendo, né? Tá aqui para vocês baixar, baixar grátis com todos os créditos artesã. Tá bom, pessoal? Então, aqui é isso que eu fiz, né? Tá aqui ele para imprimir. Ó, aqui é artesã, tudo certinho. Aí, o que, que a gente faz? A gente vem aqui, ó, ó, fazer download. Vamos fazer o download dele. Ó, continuar. Você tem que fazer o download, tá, Lourdes? Fez o download aqui, ó. Mostrar pasta. Você não abre aqui direto, porque se você abrir direto aqui, ele vai abrir pelo pelo leitor de PDF do, da web. E daí você não consegue imprimir em tamanho real, tá? Mostrar pasta. Mostrou a pasta, que eu já baixei uns quantos, né? para testar, para ver se tinha alguma, algum erro, mas não tem. Tá aqui, ó. Vamos abrir. Abrimos ele. Abrimos ele no nosso PDF aqui, né? No nosso Adobe. Abrimos ele aqui. Vemo, viemos em imprimir, a gente vem aqui imprimir, tá? Tamanho, tamanho real, pôster. Tem que dar 4 a 4 nesse molde e mais 4 a 4 nesse outro molde. Total de 8 a 4. Depois, você manda imprimir e cola as a 4 aqui, tá? E daí é só você seguir o passo a passo do nosso vídeo. Tá bom, Lourdes? Espero ter ajudado. Beijos!